Desde a redemocratização, a gente já viu o segundo turno para as eleições presidenciais acontecerem em seis eleições, ou melhor, sete, se a gente for contar com a deste ano. O negócio já é super comum nas eleições brasileiras, mas você sabe por que, que tem segundo turno? Vamos entender melhor como que isso acontece? Oi, tudo bom? Eu sou a Maíra Alves e esse é o Tira Dúvidas das Eleições, podcast produzido pelo TSE. Aqui eu vou responder as perguntas mais frequentes sobre o processo eleitoral brasileiro em menos de três minutos. Então, só vem! Para começo de conversa, não tem segundo turno para todos os cargos em disputa. Senadores, deputados federais, estaduais e distritais e vereadores, assim como prefeitos de cidades com menos de 200 mil eleitores, são eleitos em uma tacada só. Só tem segundo turno para presidente, governadores e prefeitos de municípios com mais de 200 mil eleitores. O que diz se vai ter segundo turno ou não é a quantidade de votos para os candidatos no primeiro turno. Para ser eleito, o candidato precisa ter mais votos do que a soma de todos os concorrentes, ou seja, a metade dos votos válidos mais um pelo menos. Nessa conta, não entram votos nulos nem brancos. Um exemplo, se a eleição tiver mil votos válidos, vence no primeiro turno o candidato que tiver pelo menos 501 votos, sem contar nulo e branco. Se você gostou desse conteúdo, já segue a gente e deixe a sua avaliação aqui na plataforma em que você está escutando esse podcast. O TSE também está em todas as redes sociais e, se você quiser, pode procurar a gente por lá.